Em muitas culturas, o coração tem esse formato aqui, mas para mim o coração tem o um formato de uma peça de quebra-cabeça, porque a gente está sempre procurando outras peças, outras pessoas para se encaixarem com a gente e a gente se sentir finalmente completo. E uma das coisas mais interessantes que eu descobri aqui na Grécia é que, de acordo com a mitologia grega, os deuses gregos eles eram carentes, isto é, eles precisavam das orações dos seres humanos para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem ser fortes. E olha só, você imagina Zeus, aquele Deus mitológico, carente, precisando que os humanos orassem, construíssem templos para ele. Só assim ele poderia sobreviver, não só ele, mas os outros deuses também. Quando o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas foi deixado, não foi porque Deus é um Deus carente e Ele precisa do seu amor. Ele deixou esse mandamento porque você é carente e você precisa do amor de Deus. E esse Deus tão onipotente, tão poderoso e tão autossuficiente, Ele escolheu amar você. E repare, você não precisa ser bonito, famoso, rico, bonzinho para Ele querer você. E isso é amor. Você precisa amar alguém que te ama de verdade, por isso, ame a Jesus, Ele é o único que te ama infinitamente mais do que qualquer outra pessoa pode te amar. E sabe aquela pecinha do quebra-cabeça que está faltando outras peças? Pois é, a peça principal se encaixa com a gente e a gente se sente completo.